Autoobsessão: Síndrome da interferência perturbadora das personalidades virtuais na personalidade real e suas linhas de rebeldia e perturbações. Trabalho apresentado no 4 Congresso Brasileiro de Apometria, 5 a 7 de setembro de 1997. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ao desvendarmos a Constituição Centenária do Ser humano. Desdobrou-se extraordinária, vasta e promissora possibilidade de trabalho na pesquisa da terapêutica anímico-espiritual, pois além do desdobramento do agregado espiritual em sete corpos, podemos desdobrar cada corpo em sete níveis e cada nível em sete subníveis conscienciais. Para facilitar a compreensão de nosso trabalho, denominamos a consciência encarnada de personalidade real e a esses níveis e subníveis ativos, perturbados e perturbadores, personalidades virtuais. De posse desse conhecimento, abriu-se também a possibilidade de uma maior compreensão da problemática e sintomatologia oriunda dos escaninhos mais profundos da consciência do ser, representada pela ação desses níveis e subníveis, que formando verdadeiras linhas de rebeldia e perturbação, passam a interferir na vibração, pensamentos, sentimentos, emoções, desejos e ações da criatura, que a partir daí age descontroladamente, sem entender bem o que e como isso está acontecendo. Sabemos que no desdobramento apométrico simples, muitas incógnitas permanecem, exigindo por vezes vários atendimentos para se conseguir os desejados resultados. Como exemplo dessas dificuldades, podemos falar da permanência dos sintomas físicos e a manifestação dos desequilíbrios nas áreas psicológica, emocional e espiritual do ser, que, como verdadeiros focos perturbadores, desafiam o propósito terapêutico, dificultando não só o tratamento, pela necessidade dos contínuos atendimentos, como também ao paciente e familiares, pela demora e permanência dentro do quadro desarmônico. Em primeiro lugar, existe a escassez de informações comportamentais da criatura, que apenas apresenta um quadro de sintomas, queixas e nada mais. Em muitos casos, até ocultando vícios e hábitos negativos, e por nos ser totalmente estranha, impede com isso uma boa avaliação comportamental. Em segundo lugar, as informações sobre o próprio espírito do ser humano que ainda é um grande desconhecido. Então, através do desdobramento e dissociação dos níveis, é que nós podemos fazer uma avaliação diagnóstica mais confiável, porque as demais, por serem superficiais e até tendenciosas, ficam bastante dificultadas. Por outro lado, a maioria dos médiums ainda frequentemente desconfiam das próprias intuições e visualizações que recebem da espiritualidade, dificultando também o trabalho.